Elas a escutar, eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar, aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus E contaram tudo o que haviam feito e ensinado Ele lhes disse Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para cober. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão Porque eram como ovelhas sem pastor Começou pois a ensinar-lhes muitas coisas Palavra da salvação Glória a vós Senhor A liturgia de hoje é um convite a olhar para o pastoreio e descansar em Deus. A palavra de Deus na primeira leitura chama a atenção daqueles que exercem o papel de pastor, mas acabam pastoreando a si mesmos, preocupados com as suas próprias vantagens, com seus próprios interesses. Deus fala através do autor sagrado de uma maneira muito firme em relação a esses que têm grande responsabilidade. E diz que ele enviará um pastor que vai apacentar todo esse rebanho de maneira que ninguém se perca. O evangelho nos revela quem é esse pastor, o próprio Jesus. O pastor que apacenta os pastores e ao mesmo tempo, apacenta o rebanho do povo que está sofrido. Vamos voltar para a semana passada? No último sábado, Jesus enviou os seus apóstolos em missão, de dois em dois. De maneira que eles agissem no seu nome. Hoje os apóstolos estão voltando, cansados, porque trabalhar na obra de Deus... Não é garantia de que nós não vamos nos cansar, mas eles estão entusiasmados. Eles contam tudo, aquilo que eles fizeram e ensinaram. E não é por um acaso que estes verbos vêm nesta ordem, o que eles fizeram. Primeiro, a atitude deles, o que eles realizaram e depois o que eles ensinaram. Que na verdade, é uma extensão daquilo que eles já fizeram. Dentro do reino de Deus não pode ter essa dicotomia. Ou seja, não pode haver essa diferença entre viver e ensinar. E primeiramente, vem esse testemunho dos apóstolos. E eles estão hoje, embora precisando descansar, com um coração fervoroso, mas é hora também de deixar baixar um pouco tudo isso, para que ao repousar em Deus, eles depois tenham as energias revigoradas para voltar para o apostolado, para sua missão. Jesus percebe isso e os leva para um lugar deserto onde eles possam repousar. Pode acontecer que talvez, quando nós estamos quentes, numa atividade, não é? Ou seja, já estamos atuando, não é? Com a mão na massa, fazendo acontecer, leve um tempo para a gente desacelerar um pouco. Mas isso é necessário, porque as coisas precisam também cair ao coração, precisam depois ser experimentadas por inteiro. Porque o grande risco que nós temos é entrar num ativismo. Jesus espera pessoas de atitude, não pessoas com ativismo, isto é, pessoas que de uma coisa partem para outra, outra, outra, outra e vão fugindo de si mesmas, quando não, até mesmo naquele monte de atividades, podem estar fugindo, quem sabe dos problemas da família e por que não dizer, até mesmo a serviço da igreja, como se fosse uma fuga de coisas difíceis de digerir. Não é a isso que o Senhor nos chama. Ele chama a uma missão de estar com Ele. E estando com Ele, nós vamos ser a presença de Jesus para os demais. Eles agora precisam descansar um pouco. No mundo em que nós vivemos, em que a mentalidade é que você seja muito prático e resolva muitas coisas, e em pouco tempo, de preferência, nós nos sentimos culpados quando nós não estamos realizando algo. Pelo menos é assim para uma grande maioria. Não é à toa que no Brasil nós somos considerados o povo mais ansioso do mundo. Pois bem... Claro que nós precisamos agir. Claro que nós precisamos ter iniciativa. O Senhor não fala que eles não devem agir com prontidão, com solicitude. O próprio Senhor mostra que Ele está sempre caminhando. Mais uma vez hoje, Ele pega a barca. Mas nessa barca, nós vemos que o Senhor os leva para estar na intimidade com Ele. Vamos pensar que Chega o final de semana e depois de tantas coisas que eu fiz e outras que eu tenho a impressão que eu deixei por fazer porque eu não dei conta de tudo, agora, finalmente, eu acho que eu vou poder descansar. A gente pode pensar. E para aqueles que conseguem, ah, eu preciso dormir muito tempo. Dorme e não descansa. Por que será? Será que o descanso é apenas físico? Será que é somente mental Ou existe uma necessidade de um descanso em Deus Nós necessitamos redescobrir este estar com Jesus Porque quando nós estamos na presença dele Ou seja, quando vivemos o momento presente Isso traz não apenas descanso, mas traz também Novo vigor, estar com Jesus é saber que tudo vem dele, a graça vem dele, aquilo que nós vamos realizar é mandato dele, aquilo que nós somos capazes de fazer é pela capacitação que ele nos dá, do contrário, se nós apenas confiamos nas nossas próprias forças, chega uma hora que a gente pifa. Isso acontece quando as pessoas não querem fazer essa parada. A natureza é sábia e ela muitas das vezes nos faz parar com o estresse para que aquilo que nós não estejamos conseguindo ver, agora esteja diante dos nossos olhos. Se você não parar, o teu corpo, a tua mente vai te parar, quando não até a alma o Senhor nos chama a uma outra parada, que é aquela de contemplação. Quantas pessoas trabalham duro, e eu não estou dizendo que nós não devamos trabalhar, mas muitas vezes estão focadas naquele trabalho, que vão perdendo de vista outras coisas preciosas, a sua fé. Não, mas eu tenho fé, eu vou à missa. Ah é, e a missa acaba sendo às vezes... Mais uma meta a ser atingida daquilo que eu tenho que fazer na minha lista de atividades. Ou quem sabe a família vai ficando de lado, mas eu faço tudo por eles, é por eles que eu me desgasto, que eu me consumo. Mas aquela presença de qualidade vai ficando à margem. Nós vivemos num mundo em que temos crianças estressadas. É, aquelas que não têm as mesmas preocupações que nós, que ainda não têm as responsabilidades que a vida adulta acaba nos impondo. Isso mesmo, estressadas. Mas a única coisa que faz o meu filho, o meu neto parar é um tablet, padre. Para, hipnotizado naquele lugar. Ele só come se tiver o tablet ou televisão. É assim que ele para. Ah, é? e a mente não para pelo contrário, acelera e ainda quando está fazendo outra coisa, não é? imagina, o ato de comer é tão sagrado agora imagine, na comida a pessoa vai trazendo uma avalanche de informações para dentro de si eu estou falando de uma pessoa de dois, três anos e depois que a criança, embora pareça que está ali paradinha naquele instante, ai, finalmente vai dar um sossego para nós, né? porque pai e mãe tem muitas outras coisas para fazer, ela vem depois muito mais ainda ansiosa, com uma hiperatividade difícil, às vezes, de controlar. Justamente porque nós substituímos aquela presença que custa sim, claro, mas é tão necessária pelas babás eletrônicas de hoje. Que não apenas deixam um vazio nas crianças, mas fazem com que elas se tornem ainda mais aceleradas, como já dizia. O momento e a presença de qualidade é algo que marca profundamente as pessoas, como nos marca também nos momentos de fé em que nós estamos com o Mestre. Quantas vezes você, quando esteve com pessoas queridas, num ambiente, numa conversa sadia Mesmo não estando no travesseiro né? Mesmo não dormindo Descansou Porque aquilo trouxe Um novo ânimo, renovação O estar com, estar presente É por isso que Jesus hoje Nesse momento com os seus apóstolos Ele percebe que toda aquela gente Que tinha visto para onde eles estavam indo Chegam agora e chegaram antes ainda, hein? Olha que gente ligeira. Chegaram antes de Jesus desembarcar. Mas o que move o Senhor? A sair até mesmo daquele espaço merecido dEle. A sua compaixão. O próprio Jesus vai dizer que, em outro trecho bíblico, que o seu alimento é fazer a vontade do Pai. Quando Ele olha para aquelas pessoas que estão como que perdidas, pessoas desorientadas... Ele se põe a ensiná-las. Esta é a compaixão verdadeira. É com paixão que ele se coloca com as pessoas. Talvez naquele instante Jesus poderia agir com irritabilidade na sua humanidade. Mas não, ele ensina. Ele vê que existem pessoas que precisam ser formadas. Pessoas que precisam realmente ser reconduzidas. A segunda leitura vai nos falar que o Cristo na sua carne fez cair todo o muro de divisão entre os homens. Ele nos une a Deus e uns aos outros. Este pastor nos apresenta uma religião, ou seja, não é uma prática espiritual que nos religa a Deus. E nos faz mais, mais inteiros. Nos tornando também unidos uns aos outros. Uma religião agressiva não é a religação com Deus e com o próximo. Nós somos chamados a ensinar, a formar, mas não apenas na doutrina, que é importantíssima e é a base, mas acima de tudo, na ternura, no agir do Mestre, porque é isso que fundamenta a doutrina. O mestre é aquele que tem a compaixão de quem olha para o outro como necessitado. E é claro que este que está sempre falando com as pessoas, se encontrando, também tinha os momentos de silêncio junto com o pai nas suas madrugadas. A contemplação que depois vai desembocar na ação. Meu irmão, minha irmã, você está aqui nesta igreja, neste instante, para descansar em Deus. Porque existe muita coisa a ser feita. Esta é uma pausa no momento celebrativo de encontro com Deus, com os irmãos, para que depois nós possamos, com o Mestre, nos deixar mover pela compaixão dele em relação às outras pessoas. Encontraremos a muitos durante esta semana, mas é preciso Hoje e nesse momento estar aqui com o mestre. Não diga que agindo eu já estou rezando. Nós precisamos do momento de oração. E não pense que rezando eu já estou salvo e fazendo muito. Eu preciso também do momento de atitudes, de calçar as sandálias. E depois descalçá-las como o mestre diz, desamarrem as sandálias, descansem um pouco. Que no bom pastor nós encontremos o equilíbrio e o exemplo de missão a qual nós somos chamados. Eu como sacerdote dentro desse pastoreio, você como pai, como líder, como pessoa que pode conduzir aos outros no caminho do bem, no caminho da unidade, numa religião que forme o ser humano numa religião em que nós nos sintamos ligados a Deus, o nosso bom pastor, sentindo-nos ovelhas para que depois, também como Ele, sejamos pastores. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador.